Boa tarde a todos e a todas. Semana passada, também nesse mesmo horário do Pinga-Fogo, eu falei da Rodolfo Castelli e falei, inclusive, do meu pedido de informação que tinha sido rejeitado. Vou falar novamente da Rodolfo Castelli. Por favor. Avenida Rodolfo Castelli, queremos a duplicação sem a cobrança. Pode passar. Pode por decisão política, o prefeito Felício quer cobrar a conta da obra da duplicação, da via para os comerciantes e moradores, para eles pagarem. Obra que pode custar mais de 17 milhões para 17 milhões para a contribuição de melhoria da Avenida Rodolfo Castelli, região do Putim. O projeto enviado pelo prefeito Felício à Câmara e aqui, ó, do lado está aqui o projeto em caminho para apreciação a lei complementar que institui a contribuição de melhorias para fins que específica e dá, que específica e dá outras providências. Este projeto entrou aqui nesta casa dia 31 de janeiro de 2022. Pode passar. E aqui eu quero ler uma parte do projeto. É, o suje... o artigo 3 os sujeitos passivos da contribuição de melhorias são os proprietários, os de domínio útil e os seus possu... é, possuidores, a qualquer título, assim também considerados os legítimos de posse. Na legislação visente, os imóveis situado na zona beneficiada é, tem, é, vai sofrer valorização decorrente à execução da obra parágrafo único a apuração do valor da contribuição será obtida pela diferença entre os valores venais atribuído pelo cadastro imobiliário do município e cada um dos imóveis posteriormente a conclusão da obra, os valores venais desses imóveis anteriormente. Então, a legislação devidamente atualizada. Ou seja, a cobrança poderá ser feita, será feita após a conclusão da obra. Tá? Por favor. Essa foi a matéria do jornal O Vale. Que fez aqui uma matéria sobre a prefeitura quer cobrar taxa de melhorias por obra viária, por favor. Obras que não foram custeadas pelos moradores, a ponte estaiada, uma obra que não resolveu o problema, né? Só passar lá agora, do congestionamento, custou 70 milhões. O cofre, quem pagou foi a prefeitura. A linha verde obra que está atrasada, que deveria ter sido entregue em outubro do ano passado, que custará 70 milhões. Quem está pagando? O município. A Cambuí, que é ali perto da região da Rodolfo Castelli, obra da Via Cambuí também foi paga com recursos da Prefeitura. Eu estive lá, eu, vereadora Amélia, estive com o meu assessor Lin. nós estivemos na região do Putim, para entregar a cópia do projeto. Entreguei para o presidente da SABES, o cachorrinho, para a Gisele, que compõe a diretoria, eu e o Emanuel. E hoje também nós entregamos na, aos comerciantes da rua. E o que nós queremos é a retirada do projeto. É isso que nós queremos, porque se não cobrou de nenhuma obra, por que vai cobrar daquela região, nesse formato? E né? Eu, inclusive, tenho discutido com os vereadores, é, pedir para que todos leiam o projeto, porque no projeto tem a contribuição, né? tem a cobrança. Se não vão contribuir, retire o projeto, né? porque tem vereadores falando, são 11 casas, né, que serão modificadas. É verdade, a duplicação ali vai exigir que o município tome é, medidas. Né? E ali ninguém é contra, todo mundo é a favor desse investimento, todo mundo é a favor da obra, mas nós estamos pedindo que seja retirado esse projeto para que não seja cobrado do município.